Olá galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à Sala 401. Eu sou o Carol Soares e hoje eu vou falar sobre Everything Sucks, a nova série da Netflix. Então, eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, porque eu não sabia se valeria muito a pena falar, já que eu imaginei uma série completamente diferente depois que eu assisti o trailer. Eu até fiquei ansiosa, esperei muito pela série, mas quando ela lançou, não foi nada do que e isso realmente não é uma coisa muito boa, já que a série realmente me decepcionou, não só com a qualidade da narrativa, da história em si, como também na qualidade da gravação. O resumo da série é basicamente o que está na sinopse da Netflix, e não passa disso. Se trata dos problemas que todos os jovens e adultos passam, só que nos anos 90. Apesar de trazer assuntos interessantes, como bullying a primeira vez, o primeiro beijo, os primeiros relacionamentos, os conflitos pessoais e superações, as cenas não passam de cenas esquisitas com diálogos vagos e vazios, bem sem graça. Eles podiam ter trago esses assuntos de uma forma mais séria, como aconteceu com os três porquês, mas de alguma forma eles se perderam nesse caminho e trouxeram uma coisa totalmente sem sentido. Além disso, a cada episódio que vai passando, você vai ficando mais sem vontade de assistir. Eu realmente não sei como eu cheguei no final dela, de tão chato que os episódios acabam sendo. A única coisa que realmente salva é a atuação de todos os personagens, tanto dos adultos quanto dos mais jovens. Mas principalmente os mais jovens, ainda que a história seja muito mal construída. A série tinha tudo para ser um sucesso. Ela trouxe coisas do nosso cotidiano que a gente luta até hoje para mudar, mas se perdeu na sua narrativa e em seus diálogos vazios, pobres, em cenas fracas, em figurino ainda piores. Não tem aqueles dias que você tá sem vontade de se arrumar nenhuma, vai no armário, pega qualquer coisa e se veste, é exatamente assim que fizeram a figurino dos personagens. O lugar não parecia real, ou seja, todas as cenas da escola realmente pareciam dentro de um estúdio, e por isso eles não souberam de forma alguma prender o público. Apesar da Netflix trazer produções muito boas, com histórias incríveis, ela acaba pecando em outras, como essa. Enfim, sem mais delongas, o o, o, vídeo, o vídeo vale a pena. A série vale a pena? Não. Eu, sinceramente, não acho que vale a pena. E não recomendo. Minha nota pra ela é uma estrela. E olhe lá. E vocês, já assistiram a série? Se já, deixem nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Ativem o sininho pra receber todas as notificações de vídeo. E essa foi a minha opinião sobre Everything Sucks. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar de eu não ter gostado da série. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!